Oi! Águas cinzas e o tratamento das águas da pia 3. Ciência Terra Nova. Os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sangue Neto, Agradecido por acompanhar o canal. É, eu estou experimentando aqui diferentes lugares por conta da, da luminosidade. O, o meu equipamento é super profissional, né? É uma câmerazinha só de celular. Então, eu tenho que ficar buscando diferentes lugares, sol pleno ali fora, mas, então, aí aproveita para vocês irem conhecendo alguma coisa da casa. Terminado o nosso sistema, passou 15 dias, e aí eu estou percebendo, ou estou querendo ver, onde é que está o nível da água, né? Deu tempo de, de encher um pouco as coisas, o, o sistema. Como eu estava planejando, por conta do dimensionamento, Demorou coisa de seis dias para a água começar a sair e eu queria conferir o nível da água, se estava mesmo abaixo do solo ou não. Conclusão, outra vez, dia de Miguel, tiramos toda a vegetação que estava lá, toda palhada, e percebi que a água estava um pouco acima de onde eu pretendia que ela ficasse. Logo, estava na hora mesmo de colocar um pouco de solo, de terra, nas laterais. Esse é um canarim que que mora aqui na frente, tá com o um ninhozinho aqui, aí fica ele e a, a senhorinha dele, né, aqui na árvorezinha na cantando o dia inteiro. É, voltando, precisava colocar solo mesmo nas laterais para proteger a lona, e aí com isso eu fui colocando solo também, de maneira a manter a água abaixo da superfície para evitar cheiro. Ou seja, eu para não ficar em condição é, anóxica, lá, lá no fundo vai ficar mesmo, mas eu queria que essa água ficasse para baixo do nível do solo para não dar cheiro. E aí, ok, não estava dando cheiro antes, mas né ok. E aí colocamos o solo ali, funcionando tudo legal. Aí na parte de trás da casinha, eu vou mostrar também algumas coisas que a gente andou fazendo, Estou fechando ali o espaço, porque essa casinha aqui, onde eu estou morando agora, é, também vai ser um espaço de hospedagem. Então, aí o, os cuidados da, das coisas, estamos mexendo no jardim, reativando antigo sistema de, de tratamento de afluentes, que no outro vídeo vou mostrar para vocês. Vamos dar uma olhada. Então, vamos ver como é que ficou na ponta do tubo. Coloquei um caninho corrugado, alguns furos embaixo. Eu posso mudar esse cano de um lado para o outro. Já preenchido o espaço com a palhada que veio lá de baixo. E mais um pouco de bananeira. Miguel vai com Deus, filho. Muito agradecido. Deus lhe pague. Hoje rendeu bastante. Liberando o Miguel mais cedo um pouco. Já fizão a finalização, deixa eu mostrar como é que ficou, então aqui já plantei, já plantamos alguma coisinha lá de 11 horas, aqui no meio a palhada, essa daqui é a água da, só da pia, já já fizemos a ruazinha aqui, a calçadinha, tudo pronto aqui, pronto para plantar alguma coisinha eu estou com umas plantinhas ali no vaso, que eu já vou trazer e já vou plantar. Pronto, olha aí como é que ficou legal o nosso novo canteirinho. Aqui a saída da água. Quando, quando encher lá embaixo e chegar na altura da brita, essa água já vai estar tá saindo por aqui. Prontinho, faltava colocar umas plantinhas que estavam no vaso já estão transplantadas agora rega de fim de tarde e o serviço está pronto dia outra vez de miguel nosso sistema já estava com já está com duas semanas tiramos toda a vegetação que havia colocado lá então está funcionando bem Porém, o nível da água estava um pouco mais alto do que eu pretendia. Então, o nível dessa água tem que ficar no mesmo nível aqui da saída. Aqui que a gente vê que está saindo. Né? Então, eu quero colocar a terra para cima do nível, que é para saber que a água que venha ali pelo cano, ela vai passar essa camada de, de palha e também de terra. E aqui eu mudei a textura da terra. coloquei Misturei mais areia para trazer essa terra para uma textura mais franca, né, mais equilibrada aí de, de argila e de areia, para facilitar a infiltração dessa água. Então a parte de cima vai ficar úmida, mas não vai ficar encharcada que é isso que a gente quer Miguel mais uma lata pelo menos para a gente deixar mais mais alta e aí então a gente vai ter a umidade ali das plantas com a umidade que sai dali vai ficar tudo aeróbio eu não quero anaeróbio para não dar cheiro não deu cheiro esses dias mas a gente vai evitar com, com esse processo. Colocamos mais terra na lateral, porque estava só o plástico, a gente estava querendo ver como é que ia funcionar. Então, com essa terra na lateral, a umidade agora, por capilaridade, vai começar a subir pelas encostas. A borda do plástico está aqui, a coisa de um palmo para baixo do nível do, do canteiro. Então, a umidade vai tender a subir e começar a irrigar a parte da horta a parte da, do canteiro ao redor do do nosso sisteminha aqui vamos colocar um pouco mais só de, de terra com areia bom dia. bom dia que é pra gente acompanhar o saber que o nível da água vai estar abaixo do solo ô oh, Jimmy vem cá Jimmy Jimmy, vem cá, fio. Vamos chegar. A palhada que nós estamos aproveitando é de maranta, que foi que foi podada esses dias. Folha de bananeira, pseudo do caule de bananeira também. Isso daqui com o tempo vai degradar e a gente vai ter um pouco mais de humus. Eu estou achando que daqui uns seis meses, um ano, a gente volta, tira o esterco daqui, coloca nova palhada e vai fazendo assim. Vamos vendo como é que o sisteminha vai se comportar. As plantinhas que eu coloquei aqui em volta, 15 dias atrás, estão indo muito bem, obrigado. Todas elas pegaram. Então vai virar um jardinzinho aqui em volta. Pequenas mudanças sendo feitas. Aqui plantamos uma carreirinha de íris. Para fechar o espaço aqui dos fundos. Duas curvinhas de nível. Aqui dá para pensar em plantar algumas flores, algumas coisas aqui assim. Fizemos... Um dreninho para trazer água para o canteiro de Fisales. Fechando aqui desse lado também com terra, dá para fazer um jardinzinho aqui atrás também. Olha, devagar vai tomando um novo jeito. A escadinha. Deito hoje todo, hoje cedo, a grama voltando para o lugar, a casinha do gás. E aí com pouco a gente vai fazendo e vai mudando a cara do lugar. Então, não esquece, se estiver curtindo, dá um joinha, um like, um gostei, se inscreva no canal se não for inscrito, é acessa o grupo do WhatsApp se quiser trocar umas ideias. E por hoje é isso, um grande abraço e até a próxima.